Exercícios de quegel para homens. Os exercícios de quegel para homens servem para tratar a incontinência urinária, melhorar o desempenho durante o contato íntimo, sendo particularmente útil no combate à ejaculação precoce e no combate à disfunção erétil. Os exercícios de quegel nos homens melhoram a tensão do músculo pubocoxígeo, eleva os testículos, e também reforça o músculo cremaster e o esfíncter anal e, por isso, proporcionam o aumento da sensibilidade da região genital e melhora a saúde da próstata, aumentando a autoestima, promovendo o bem-estar. Estes exercícios são ótimos para prevenir a incontinência urinária, após a retirada da próstata e por isso devem ser realizados diariamente após esta cirurgia. Como fazer os exercícios de queijão para homens? Para fazer os exercícios de que já o homem deve urinar e enquanto isso, deve parar ou diminuir o jato da urina no momento da micção para poder identificar o músculo que deve ser trabalhado. Tentar contrair o músculo que foi identificado no momento em que parou o jato de urina. A contração deve ser realizada com força, mas inicialmente é normal que dure cerca de um segundo mas com a prática, a contração poderá ser mantida por mais tempo. Os exercícios de quegel devem ser realizados pelo menos 3 a 8 vezes ao dia, todos os dias, e o número de contrações necessárias são de 300 no total. Depois de aprender a contrair o músculo corretamente, pode-se fazer as contrações em qualquer lugar, estando sentado, deitado ou de pé. No início é mais fácil começar os exercícios de quegel deitado de lado. Os resultados dos exercícios de quegel podem ser vistos logo no primeiro mês, mas quando o objetivo é tratar a incontinência urinária, o resultado final pode demorar de três meses até um ano para serem notados e por vezes pode ser necessário realizar outros procedimentos fisioterapêuticos. Exercícios de quegel para homens